Deixa eu pegar minha apresentação... Bom, vamos começando então. É, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos à 12ª oficina Wikimedia Educação, promovida pelo Wikimovimento Brasil. Eu sou a Marília, eu sou a gerente de projetos aqui do grupo de usuários, e todas as sugestões, uh, todas as críticas, elogios e outras observações podem passar por mim, estou à disposição de vocês, via e-mail, via página de discussão, na Wiki, ou até mesmo em loco aqui, vocês podem postar no chat uh, alguma consideração sobre o evento de hoje, porque não, os próximos também. Hoje nós contamos com a ilustre presença da professora Luciana Conrado Martins e do professor José Hermes Martins Pereira. Eu agradeço de antemão a atenção, e a presença dos dois aqui no nosso evento. Antes de chamá-los para suas respectivas apresentações, eu vou fazer uma breve introdução aqui da, da nossa oficina Wikimedia de Educação, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela, um minutinho só. Bom, como eu disse, né, estamos na 12 a edição das nossas oficinas Wikimedia Educação. Eu sou a Marília... É, observações como sugestões, críticas e outras considerações, vocês podem enviar para o e-mail marilha.carreira ou por e-mail da minha página na, na discussão, uh, desculpe, ou por e-mail da minha página de discussão na Wiki, o meu usuário é Mcarreira wmB, WMB tá bom? É, podem falar pelo chat também ao final uh, do nosso evento de hoje, eu compilo todas as observações que, eventualmente, vocês tiverem. Na edição de hoje, nós temos a participação da professora Luciana Conrado, que é historiadora, especialista em museologia e doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é diretora do Percebe e professora do Programa de Pós-Graduação em Artes, Patrimônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí, além de coordenadora de articulação de redes do projeto Tainacan. É, temos também a participação do professor José Hermes Martins Pereira, ele que é graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Recentemente, o professor uh, José Hermes Pereira participou de uma maratona de edição, a, com o tema Lúcia Paulista, então convido vocês a assistirem a apresentação dele, o, o vídeo está disponível no nosso canal no YouTube, e a Luciana Conrado também coordenou um curso, é, Museu Paulista na Cultura Digital, que está disponível na universidade, recomendo a todos e todas também. Bom, é, as nossas próximas edições, as últimas do ano, no caso, né, serão em 15 de setembro, 20 de outubro e 17 de novembro. Para quem está chegando agora, uh, os objetivos da nossa oficina Wikimedia Educação é apresentar dados atualizados sobre programas de Educação, auxiliar profissionais da educação que utilizam plataformas Wikimedia em sala de aula, compartilhar experiências, incluindo desafios enfrentados na utilização de plataformas Wikimedia em sala de aula. Aqui, como nos eventos passados, eu destaco o contexto da pandemia de Covid-19, né, que promoveu modelos de ensino remotos, ou pelo menos híbridos, né? uh, fazendo a gente direcionar ainda mais os nossos olhares para o uso das tecnologias na educação, assim como problemas relacionados à implementação de ferramentas tecnológicas nas escolas, tendo em vista a desigualdade socioeconômica no país. entre outros. A nossa oficina, a UICM de Educação, também tem o objetivo de estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo, como eu falei agora há pouco, né, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, as chamadas e fomentar uma rede de apoio composta de, e também voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Bom, os nossos canais de comunicação são a Universidade, nós temos um portal das oficinas do Wikimedia Educação, onde vocês podem encontrar todas as gravações e as apresentações dos professores lá. É, temos também a, a nossa categoria Wikimedia Commons, onde vocês podem rever esta edição e as outras edições do evento, ou o YouTube, é, onde nós também disponibilizamos os vídeos lá no nosso canal oficial do Wikimovimento Brasil. Vocês podem participar do nosso canal no Slack, hashtag, né, WM, WMB, Educação. Para participar do nosso canal no Slack, é preciso mandar um e-mail para wmnobrasil.org, wmnobrasil pedindo né, a inserção lá no Slack, ou vocês podem mandar um e-mail wmnobrasil.org, além do meu e-mail pessoal uh, que eu vou deixar aqui para vocês. Alguns materiais de apoio. Para vocês aprenderem um pouco mais é, sobre o universo Wiki e passar esse conhecimento aos seus alunos ou colegas de pesquisa, nós indicamos a Wikipédia de ASE, que está disponível no Wikimedia Commons. Ela foi revisada pela nossa equipe este ano, e temos também tutoriais em vídeos uh, lá no Wikimedia Commons também. São tutoriais rápidos e simples, por exemplo, sobre como criar uma conta na Wikipédia, como inserir imagens no Wikimedia Commons, como levar as imagens do Wikimedia Commons para a Wikipédia, entre outros, é bem instrutivo, vale a pena vocês conferirem e, eventualmente, utilizar com os alunos de vocês, se for o caso, né? Para gerenciar atividades pedagógicas, vocês podem utilizar o painel de controle. Uh, o painel de controle, ou dashboard, né, no termo em inglês, que também utilizamos, é uma ferramenta que permite vocês gerenciarem uh, número de edições, uh, número de editores, carregamentos no Wikimedia Commons, visualizações de artigo. Então, lá vocês assumem todo o controle da atividade em sala de aula que vocês estejam realizando, utilizando a Wikipédia ou outras plataformas Wikimedia. Lá também no painel de controle vocês encontram informações sobre outras atividades uh, relacionadas às plataformas Wikimedia que estão sendo realizadas no país, uh, como maratonas de edição ou projetos educacionais uh, propriamente ditos. Hoje eu queria... Aproveitar aqui a nossa introdução para trazer uma referência bibliográfica para vocês. Uma indicação de leitura da minha parte é o seguinte artigo, uh, escrito por pesquisadores sérvios, uh, Students' Attitudes Towards the Use of Wikipedia, a Teaching Tool and a Way to Modernize então, este artigo está disponível neste link que vocês veem aqui na tela, uh, vocês podem lê-lo em inglês ou espanhol, e entre, adiantando, né, alguns dos achados desta pesquisa são que é, os alunos têm uma atitude positiva, diferente a Wikipédia e a Wikipédia do ponto de vista dos professores é uma ferramenta que pode estimular o desenvolvimento de habilidades como habilidades relacionadas ao letramento midiático como alguns gostam de chamar então a Wikipédia permite que os alunos exercitem uh, o, o olhar crítico sobre as informações disponíveis na internet, e a gente tem outros estudos também aplicados, a, aplicados ao contexto brasileiro, mas eu destaco este daqui hoje, uh, que foi publicado recentemente por pesquisadores sérios, tá bom? Então, pessoal, uh, muito obrigada desde já, desde já pela participação de todos vocês. Conto com a presença também de vocês na nossa próxima oficina Wikimedia Educação, que será realizada em 15 de setembro. Uh, deixo aqui mais uma vez os meus contatos, marilia.carreira.com.br ou meu usuário mcarreira.wmb e agora eu gostaria de passar a palavra a professora Luciana Conrado, que hoje vai falar sobre o projeto Tainacan e o compartilhamento de conteúdos livres de instituições culturais e educacionais. Então, professora, por favor, muito obrigada e boa apresentação. Obrigada, Marília. Eu que agradeço o convite, seu, do João. Sempre um prazer estar aqui nessa parceria com vocês, que tem rendido ótimos frutos. É, boa tarde, a todo mundo. Feliz com a presença de todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela é, da minha apresentação. Uh, gravar a tela deste computador? Uh, não, a gente não quer. Aqui embaixo, é, professora, tem um ícone que é uma caixinha com uma setinha para cima. Tá. É, fala que aqui ele quer é... gravar. Não, seria o um item apresentar agora. Você tem um microfone... É, então, não... foi o que eu tentei, mas não sei o que aconteceu, mas deixa eu ver aqui. Ele está pedindo várias coisas. Desculpa, gente, aqui. Vamos ver agora se vai aqui. Que é o ícone da caixinha com, né? Isso. Que normalmente eu faço. Vamos ver, parece que agora vai, gente. Foi. Foi. Ah, então foi, foi, né? Foi, foi sim, vemos. Tá ótimo. Então, eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo? Vemos sim. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada, gente. Sempre, né? Tecnologia é bom quando funciona, sempre. <risos> Gente, então eu fui convidada para falar desse tema: o projeto Tainacan e o compartilhamento de conteúdos livres de instituições culturais e educacionais. Eu sou coordenadora de pesquisa e articulação de redes do projeto Tainacan. Aqui, enfim, só retomando um pouco o que a Marília já falou, né? Da minha, de quem eu sou. É, eu acho interessante trazer aqui um pouco das minhas filiações, porque elas são sempre bastante é, diferentes, no geral. Né? Eu tenho uma atuação como empresária na, na área de cultura, por meio da minha empresa que a Percebe, que atua basicamente na área de educação museal, e eu também sou coordenadora do Comitê para Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus, o, I, o SECA, é, BR do ICOM, e também faço parte do projeto Tainacan como pesquisadora e coordenadora de articulação de redes, e eu acho interessante falar um pouco disso, porque essas várias filiações, elas falam um pouco de onde eu vim, que é muito dessa área da educação museal, da educação em espaços não formais, e dessa perspectiva sempre de atuar junto à pesquisa, e ter uma atuação é, aplicada do conhecimento que eu pesquiso, nesse caso, conectada ao projeto Tainacan, que é esse projeto é, ligado ao desenvolvimento de uma política de acervos digitais, culturais, para o nosso país, e que, por conta dele, eu realizo pesquisas que eu posso também, é, a partir delas, ter uma série de atuações na área, tanto profissional como acadêmica, como... É, aqui de militância, né, junto com outros grupos interessados nesse tema. Então, é, por conta dessa minha formação também híbrida entre a pedagogia, a história e a, a própria museologia, né, eu acabo tendo uma atuação muito forte nessa área de museus e patrimônio e é a partir disso que eu vou trazer um pouco das reflexões aqui hoje, né, falando o que, que essa área de museus, patrimônio, ela tem a oferecer do ponto de vista educacional. E acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar a respeito. Bem, o tema que eu acho que é, vamos dizer, o norte dessa apresentação, dessa conversa que eu quero estabelecer aqui com vocês, é a questão da educação e participação mas pensando isso a partir do que a gente traz né, como tema de estudo, pesquisa, tanto no projeto Tainacan quanto é, na Percebe, que é essa ideia de uma ecologia da informação livre. Acho que isso faz muito sentido aqui para a galera das Wikis, né, dos projetos da, é, da Wikimedia Foundation, que tem essa perspectiva né, da, da informação livre como um pressuposto básico. E eu me engajo nessa ideia também e acabo trazendo uma perspectiva de entender os museus, as instituições culturais, como grandes é, provedores de informação livre para a sociedade, e de informação livre e de qualidade para a sociedade, porque museus e instituições culturais contam com especialistas que têm esse olhar curatorial sobre os acervos culturais e podem prover à sociedade então dessa informação altamente especializada, altamente curada, altamente estudada. Então, parte da conversa aqui hoje também é essa militância em torno da liberdade da informação. E eu parto dessa ideia, né? eu gosto muito dessa frase é, do Steve não sei pronunciar esse sobrenome, que deve ser colunês, né? Mas nessa conferência hacker que fala que, por um lado, a informação quer ser cara porque é muito valiosa. Né? Então, informação é algo valioso. A informação certa, no lugar certo, apenas muda a sua vida. Por outro lado, a informação quer ser gratuita, porque o custo da sua divulgação está diminuindo cada vez mais. Então, você tem esses dois lados lutando um contra o outro. Né, a informação presa, né, a informação proprietária e a informação livre. Né, e, obviamente, a gente aqui fica do lado da informação livre e, nesse sentido, acho que tem toda uma militância no mundo das wikis e no mundo cultural, que a gente tenta convencer né, as instituições culturais da importância de libertar essa informação da qual eles são depositários, que eles preservam e cuidam há tantos, tantas gerações, né, colocar essa informação à disposição da sociedade nesse ambiente da internet. E esse é o X da questão, o ambiente da internet. Né, porque museus são instituições, principalmente, né, falando aqui do que é meu, vamos dizer, meu métier principal, que é esse mundo dos museus, são instituições muito caretas, né, gente, no geral? Instituições conservadoras. O princípio do museu é conservar. Né, preservar a informação. Então, é, isso vem mudando muito, principalmente ao longo do século XX, isso se transformou, acho que o eixo da preocupação dos museus passou do, do acervo para o público, e hoje em dia os museus se veem como instituições a serviço da sociedade, mas, obviamente, muita coisa ainda precisa avançar nesse território para que toda a informação curada por essas instituições realmente esteja disponível de forma livre, gratuita, na internet. Né? E isso ainda tem muito, e aqui no Brasil, mais ainda avançar. Né? Vou falar um pouquinho disso e o que, que o projeto Pai Can tem a ver com isso. E aqui um pouco desses princípios, né, do que a gente chama do FET, vocês, enfim, talvez aqui já estejam te, até meio cansados de, de ouvir isso, né, dessa informação, o que é essa informação livre? Né? É um, não é uma informação qualquer, né? é uma informação que ela tem que ser é encontrável, né? Eu tenho que conseguir achar essa informação. Ela tem que ser acessível, ela tem que ser interoperável e ela tem que ser passível de reuso. Então essa informação, ela tem que ter um formato específico para que ela possa realmente ser compartilhada nesse ambiente da internet. Então não adianta simplesmente eu bater uma foto, né, de um acervo e colocar isso numa rede social porque não necessariamente essa imagem que eu coloquei numa rede social, ela vai estar tá interoperável, ela vai estar tá encontrável por é, outras instituições ou por outros pesquisadores. Para isso, ela tem que seguir uma série de requisitos que transformam essa informação em algo que é passível é, do ponto de vista computacional mesmo de ser compartilhado nesse ambiente da internet. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, né, do que que faz essa informação ficar passível de ser encontrada, de ser reutilizada, de ser é, interoperável nesse ambiente da internet, mas só para trazer a ideia de que, para que isso aconteça, ela tem que estar nesse formato de um objeto digital né, que é linkável. Vou falar disso um pouco mais ali para frente, né, quando eu der alguns exemplos, acho que vai ficar um pouco mais claro mas para dizer que esses princípios são princípios importantes e que eles compreendem uma série de requisitos técnicos. Então, quando a gente está falando de tornar a informação dos museus, dos acervos dos museus e das instituições culturais, como bibliotecas, arquivos, disponível na internet, consequentemente, né, disponível, por exemplo, de ser compartilhada nos ambientes Wiki, eu estou falando de uma informação que tem que ter um determinado formato computacional e que, para isso, as instituições precisam se preparar para fazer isso. E daí quais as vantagens né, de conseguir digitalizar e tornar disponível na internet os acervos culturais? A gente tem a questão do acesso, acho que isso é bastante óbvio, né, de tornar... É, público, esses acervos culturais, é, ele estatisticamente, até por meio de uma série de pesquisas, está provado que quanto mais acessível os acervos culturais estão na internet, mais as pessoas frequentam presencialmente as instituições. Eu falo isso porque muitas vezes existe esse medo nas instituições culturais de que, se eu colocar meu acervo na internet, as pessoas vão deixar de vir na minha exposição, vão deixar de vir no museu. E é exatamente o contrário, que as pesquisas mostram que quanto mais acessível, mais as pessoas sabem que aquela instituição existe, que aquele acervo é interessante e se interessam por ir visitá-lo presencialmente. Outra coisa super importante, um aspecto fundamental dessa disponibilização pública dos acervos culturais, é a própria preservação desses acervos, por meio da digitalização... Então, eu consigo controlar melhor as minhas coleções, localizar, saber do estado de conservação de uma maneira muito mais ágil. Né? Então, para a própria gestão interna desses acervos, isso é importante. Para a questão da pesquisa e educação, obviamente, a facilidade do acesso à informação, né? eu conseguir gerar conhecimento em cima desses acervos, fica extremamente facilitada, se eu sou um pesquisador do norte do país, eu não preciso vir até São Paulo para estudar, por exemplo, um acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E a própria questão econômica também existem vários estudos mostrando como que essa integração dos acervos culturais impacta positivamente a economia e o desenvolvimento local. E daí, gente, se vocês quiserem depois referências sobre esses temas que eu estou aqui levantando, fiquem à vontade para me pedir que eu envio para vocês, tá bom? Então, vou falar um pouquinho o que, que o projeto Tainacan tem a ver com isso. É, o projeto Tainacan é um projeto que nasce em 2014, ele é um projeto voltado para o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica de organização de acervos culturais na internet, ou seja, um repositório digital de acervos, e ele foi criado como um projeto de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ele está na Universidade de Brasília e ele conta com uma equipe de pesquisadores e desenvolvedores que mantém o Tainacan como um software livre. Então, ele nasce dentro de uma perspectiva que no Brasil já existe há algumas décadas, né, de pensar a cultura digital e o acesso à informação no ambiente da internet de forma livre, então, o Tainacan é um software livre, ele é desenvolvido em ouro de press, depois falo um pouquinho mais disso, e ele é parte de um projeto de pesquisa dentro da área de ciência da informação. Então, é mais do que um produto, exatamente, ele é fruto dessa pesquisa que foi desenvolvida na cidade a partir dessas preocupações do que é a cultura digital, de quais as possibilidades do Brasil ter uma política nacional de acervos digitais para suas instituições culturais. E por que, que isso é importante? Né? As grandes, é, os grandes players do mundo dos acervos culturais eles têm os seus, é, os seus acervos culturais quase que totalmente disponíveis livremente na internet então os grandes museus do mundo, arquivos, bibliotecas, eles não só têm esses acervos disponíveis, como eles fazem parte de grandes agregadores nacionais de acervos culturais. É um grande exemplo mundial é a europeana, que é o agregador de acervos culturais da Europa. Então, como ele tem a DPLA, tem o Trove, enfim, tem Vagálica, tem vários outros agregadores nacionais. E isso é considerado, na maior parte do mundo civilizado, como algo fundamental. Você prover acesso gratuito às informações culturais que existem no seu país, de uma forma facilitada, de uma forma agregada. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas a partir de 2014, o projeto Tainacan se alia né, ao Ministério, ao então Ministério da Cultura, né, gente? Tudo isso, obviamente é uma história que hoje em dia está tudo muito maluco, né? porque não tem mais Ministério da Cultura, então é tudo muito mais complexo. Mas quando tinha Ministério da Cultura, foi feito um projeto é, pra, é, por meio da Coordenação Geral de Cultura Digital que existia dentro do Ministério é, para justamente é, desenvolver essa tecnologia para facilitar a agregação desses acervos culturais no Brasil. Então, o primeiro passo era desenvolver uma tecnologia de repositório digital livre que permitisse às instituições culturais colocarem e organizarem os seus acervos na internet. E o Tainacan, então, foi esse software desenvolvido em parceria com o Ministério e, mais tarde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, para que, justamente, a gente conseguisse é, ter uma solução viável e que fosse adequada para a área cultural brasileira. É, e, porque, e qual que é o mote do Tainacan? Né? Mas a gente sempre brinca, né? o Tainacan não é a melhor tecnologia que existe para repositório digital no mundo, mas é a mais viável para, para o contexto nacional. E o que é o contexto nacional das instituições culturais? São instituições que, no geral, não têm capacidade tecnológica, ou seja, não têm equipe de TI disponível para trabalhar junto e desenvolver projetos com a equipe técnica das instituições, e as, os próprios técnicos das instituições, que são museólogos, normalmente pessoas da área de ciências humanas ou de artes, não têm formação em tecnologia ou têm uma formação muito precária em tecnologia a ponto de poder fazer... É, desenvolver sozinhos projetos de digitalização de acervos. Então, a ideia do Tainacan é que ele fosse um software que fosse muito fácil de aprender, ou seja, que, oferece, que oferecesse uma, uma tecnologia que permitisse que pessoas leigas em tecnologia, tipo eu, historiadora, em formação em museologia, pedagogia, conseguisse eu mesma baixar e começar a usar o negócio. Né? E essa, esse é o mote do Denaghan. Né? Então, a ideia dele é que ele seja altamente customizável, ou seja, você possa adaptá-lo conforme a sua necessidade, então ele não vem com um padrão pronto para você é, começar a usar, você que tem que montar de acordo com a sua necessidade, e isso, no caso dos museus especialmente, é muito importante, porque os acervos museológicos são extremamente diversos. A gente tem museu de história, museu de arte, museu de ciência, para dizer o um mínimo, e cada um cataloga de um jeito, não existe padrão na área. Então, é muito difícil se você tem um software que já tem um modelo pré-pronto de catalogação e que você tem que seguir, porque não necessariamente vai se adaptar à sua realidade. Né? Então, a ideia é justamente é, conseguir construir um software que seja um elemento que permita a acessibilidade das instituições culturais a esse universo da cultura digital e da internet. É uma ponte, a ideia é justamente que o Tainakan seja uma ponte entre esses dois universos e que permita, então, que as instituições culturais disponibilizem seus acervos na internet de forma facilitada. E o Tainacan, como eu falei, ele é construído em Wordpress, que é uma, uma tecnologia livre né, de construção de sites. Ele é um plugin do Wordpress. E daí, gente, se vocês enfim, precisarem de mais detalhes sobre o que é um plugin, tudo isso tem no site do Tainacan. Não vou entrar aqui em mil detalhes técnicos com vocês. Mas ele é um plugin e ele também é um tema do Wordpress. E ele vem sendo... É... Ele vem sendo, é, ai, gente, me fugiu a palavra, não é renovado, é atualizado né, pela nossa equipe de desenvolvedores e por uma comunidade que foi se formando em torno do Tainacan. Então, a gente tem é, no nosso site, que é o tainacan.org, acesso a toda a documentação do, do software, que está também disponível no GitHub, então, todo o código está disponível para quem quiser colaborar e quem quiser também saber mais sobre o desenvolvimento. E, além disso, a gente tem, eu pulei aqui uma porque fez mais sentido, é a comunidade do Tainacan organizada num aplicativo que é o Discord onde as pessoas que são usuárias podem tirar dúvidas e compartilhar suas questões, tanto com a própria equipe do Tainacan e os desenvolvedores técnicos do software, mas também com outros usuários do Tainacan. É, e aqui um pouco das instituições que atualmente estão usando as nossas parcerias mais, vamos dizer, fortes né, nesse momento. A gente tem o ifan o próprio Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Nacional, o IBICT, a FUNARTE. Né, e todos eles estão, enfim, os que a gente sabe pelo menos, né, eles estão aqui na nossa página de casos de uso. Então, se vocês quiserem conhecer mais de como... É que o Tainacan está sendo customizado, e utilizado pelas instituições culturais. Vocês podem entrar aqui no caso de usos e lá tem a lista de todos os usuários que a gente conhece nesse momento que estão usando o Tainacan. Né, então, aqui é um pouco um panorama geral do software, né, da comunidade. Enfim, se vocês daí quiserem mais detalhes, depois podem entrar aqui e fuçar um pouco. É, mas daí, é, agora eu vou falar um pouco sobre o tema que realmente interessa, né, que é a questão da educação e participação, e como que o Tenacan, ele consegue é, facilitar essa conexão entre os acervos culturais e a sociedade, né, então, qual que são as questões que nos movem, né, de maneira geral? A primeira é essa possibilidade de acesso aos acervos culturais, sempre lembrando, né, que no caso dos museus no Brasil, mais ou menos 25% a 30% dos municípios somente que tem museus na, no nosso país. Então a gente realmente tem uma deficiência enorme, né, quando você fala, ah, brasileiro não vai ao museu. Tudo bem, não vai mesmo, mas não vai porque não tem também, muitas vezes, museu na sua cidade, né? Então a questão do acesso é um problema muito sério. No nosso país. E, e a que, então, você colocar esse acervo disponível se torna ainda mais importante. Né? É, outra questão que eu acho que o Tenacan traz de uma maneira facilitada é justamente a realização de buscas de acordo com o seu interesse de investigação. Então, o Tenacan permite a customização de vários filtros e buscas interessantes né, que você pode é, fazer por meio de vocabulários controlados, taxonomias, né? ele permite o reuso dos acervos, e é disso que eu vou falar aqui um pouquinho, e a criação de recortes curatoriais e educacionais. Eu acho que isso também é muito interessante para que a gente possa estabelecer esse diálogo com os vários, as várias possibilidades de uso educacional né? e os vários grupos sociais que se interessariam eventualmente por esses acervos. Então, eu vou falar aqui de um, um caso específico, na verdade, de alguns casos, né, mas um que eu acho interessante, que é o do Museu Vitor Meirelles. Né, isso daqui é uma página, está meio, tá meio pequeno, né, mas tem aqui o um link, depois eu vou deixar compartilhada a apresentação com vocês. Né, o Museu Vitor Meirelles é um museu do Instituto Brasileiro de Museus que tem o seu acervo no Tainacan, e ele é o um museu monográfico desse pintor, que é o Victor Meirelles, então, aqui é um exemplo de uma, um objeto digital dentro do Tainacan. O que é esse objeto digital dentro do Tainacan? Ele é a imagem da pintura do caso, né? essa pintura do Victor Meirelles, que é o estudo de traje 57, e as informações sobre essa pintura. E o que o Tainacan faz? Quando você insere o acervo digitalizado, que é a imagem, e mais as informações sobre ele, você cria uma URL única que empacota isso num objeto digital. Né? Então, o acervo digitalizado e as informações estão juntas dentro dessa URL. E essa URL ela pode ser compartilhada, reutilizada dentro dessa ideia do objeto digital. A URL é um objeto digital. A gente entende aqui, né, pelas nossas pesquisas na área da, da ciência da informação, é que o objeto digital ele é essa junção do é, acervo digitalizado, que daí pode ser um vídeo, pode ser um PDF, pode ser o que você quiser, nesse caso é uma imagem, né? Mas, e mais as informações sobre ele. Isso que forma o objeto digital que eu vou poder compartilhar via esse endereço essa URL. E o que, que a gente brinca que o Tainacan é? O Tainacan é um fabricante de URLs. Quando você insere o acervo juntamente com as informações catalográficas, né? Suas informações eh, documentais sobre aquele acervo. No Tainacan, você está criando uma URL que empacota esse objeto digital e permite esse compartilhamento. Então, ele faz isso. Ele cria URLs. Né? E essa criação faz e facilita né, essa circulação da informação. E esse é o um exemplo. Então, o que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma página da Wikimedia Commons, onde o que está é, compartilhado é justamente a URL do acervo do Museu Vitor Meirelles. Né? Então, vocês estão vendo ali em roxinho, né? Museu museuvitormeirelles.acervos.museus.gov que é o endereço que o Tainacan forneceu. Então, eu consigo linkar esse acervo de uma maneira muito mais facilitada quando eu tenho essa perspectiva do acervo digital né, feito. E isso é uma prática social que o ambiente da internet permite, mas que, para isso, tem uma série de recursos técnicos que eu tenho de desenvolver antes. Né? O acervo digital ele não se faz por mágica. Então, o museu ele precisa se organizar em torno dessa construção desse acervo digital, para daí conseguir ter isso de uma forma facilitada e compartilhar isso nos, difer nos diferentes ambientes de compartilhamento de acervos digitais que a internet promove. A gente, obviamente, no Tainacan, é, incentiva o uso de ambientes de circulação livre, como os ambientes wiki, né, da fundação, dos projetos da Fundação Wikimedia, que são ambientes onde a, circula, a informação circula de maneira livre. E aqui, mais uma vez, um, uma outra possibilidade de reuso, que é uma é, categoria criada... É, <risos> o João está aqui falando no chat, eu estou só vendo assim, os pop-ups do chat é, aparecendo, mas não estou conseguindo acompanhar, João mas tudo bem, pode me furar, pode ir dando as informações aí, sem problema. Então, aqui é uma categoria criada né, na Wikipédia, essa categoria criada por um usuário, a lista de pinturas de Victor Meirelles, onde a gente tem várias pinturas, e uma delas é justamente uma pintura cuja origem é o Cainatã do Museu Victor Meirelles. Então, está ali o estudo de traje 57 aparecendo. Né? Então, qual que é a, a questão que está aqui por trás? Né? A, por exemplo, a criação de categorias. Eu entendo a criação de categorias como a verdadeira, uma verdadeira criação de curadorias educacionais dentro dos ambientes WIC. Né? As categorias elas são criadas pelos usuários e elas podem ser criadas por professores, por educadores, por estudantes, a partir dos seus temas de interesse. Então, aqui no caso, lista de pinturas do Vitor Meirelles, mas poderia ser qualquer outro tema das artes, da história, da ciência, que usassem e mobilizassem esses acervos digitais que estão disponíveis nesses repositórios digitais como o Tainacan. Então, essa ideia da potencialidade educacional, dessas perspectivas de reuso na internet, tem a ver com eu conseguir mobilizar esses links a partir do que são os meus temas de interesse e organizá-los a partir do, é, da estrutura que esses ambientes de organização é, de conteúdos como a Wikipédia nos fornecem e nos permitem fazer. Né? Então, é um pouco se apropriar dessas tecnologias e dessas possibilidades de uso que eu entendo que é papel dos educadores tanto fazer como ensinar os seus alunos, os seus educandos, né? nesses processos de apropriação dos acervos culturais na internet. Aqui outras possibilidades que não tem exatamente a ver com os ambientes wiki, mas que são super interessantes também para se pensar, principalmente nesse momento que a gente vive né, da cultura da mensagem instantânea, que é a gente usar esses recursos de mensagem instantânea também para compartilhar esses acervos e essas curadorias digitais educacionais. Então, aqui, um exemplo é a coleção de numismática do Museu Histórico Nacional, que está disponibilizada no Tainacan, e que virou aqui nessa primeira tela uma mensagem de WhatsApp né, divulgando essa coleção quando ela foi lançada, e virou também um podcast, gente, achei incrível, um podcast chamado Numismática do Museu Histórico Nacional é uma coisa assim e é super interessante o podcast e ele é, é feito pela equipe do próprio museu e eles falando sobre coleções as curiosidades do acervo então super interessante né e você ter o acervo ali disponível e ter o acervo visível torna tudo isso muito mais é, muito mais produtivo né você divulga num lugar e a pessoa tem acesso ao acervo ela consegue Ver o acervo, mesmo que ela não esteja no Rio de Janeiro, mesmo que tivesse, né? Porque o museu está fechado, né? não é muita diferença. Mas, enfim, né? digamos que tivesse aberto. E outra, né, não podia deixar de falar das nossas famosas redes sociais, né, gente? Mas também são é um espaço super interessante para a gente conseguir estabelecer, principalmente, conversações em rede a partir desses acervos culturais. Então, eu tenho os acervos organizados, eu posso. É criar também recortes curatoriais dentro da dos ambientes das né, das redes sociais para estabelecer conversação com os interessados naquele tema e criar e mobilizar grupos em torno desses temas. Eu sempre falo né que um tema que nos parece muito, às vezes, distante, mas que tem uma ressonância enorme pelo nosso país, é a questão dos acervos sacros. Né? A gente tem... E isso no, no IBRAM, né, como a gente está colocando é, todos os museus do Ibran no Tainakan, fazendo a digitalização de todos eles, a gente sabe que tem todos, todos, sem exceção, tem acervo-sábio de arte sacra. É uma coisa muito forte no Brasil. E tem um interesse enorme, né? Porque tem muitas pessoas religiosas no Brasil que se interessam por esses acervos. Então, você criar a conversação qualificada. Na internet, em torno desses acervos, é uma coisa que tem um potencial enorme de difusão. Então, enfim, esse e muitos outros temas né, que os acervos permitem que a gente faça. Então, é um pouco essa ideia da cultura da timeline. É, é, esses temas que eu estou aqui trabalhando, que eu falando para vocês, eles até viraram um artigo, que depois eu posso também compartilhar com vocês, que eu escrevi junto com o professor Dalton, mas que são parte dessa nossa reflexão sobre o potencial educacional e de difusão que a gente tem com os acervos digitais e como que eles podem ser compartilhados e reutilizados dentro daquela lógica dos princípios FEP que eu falei no começo para vocês. E uma outra referência que eu deixo aqui para vocês é esse manual recém-lançado, uma pequena propaganda, tá, gente? Mas esse manual recém-lançado por nós, é, pelo, é, nós que escrevemos, né, a equipe do Tainacan, e foi lançado pelo Instituto Brasileiro de Museus, de acervos digitais nos museus. E ele fala sobre todo esse processo de digitalização, é, é um manual, não é um, um texto acadêmico, então a ideia é que ele seja muito passo a passo, né? receita de bolo de como fazer, como organizar os seus acervos digitais, mas ele tem um capítulo dedicado justamente à difusão e ao uso educacional desses acervos digitais onde a gente aborda todos esses temas de uma maneira bem prática. Então, deixo aqui como uma referência para quem se interessar em aprofundar no tema. E aqui só uma frase que eu acho que é bonita, porque fala um pouco sobre o potencial desses acervos né, e do, dos museus em geral, que são a minha paixão. Né? Então, é, é do Neil MacGregor, e ele fala que o acesso a museus permite que todos entrem em outro mundo, pensem em outro mundo, vejam o mundo de outro lugar, reimaginem seu próprio mundo e se reinventem. O objetivo do museu é permitir que o cidadão seja um cidadão melhor. E acho que é muito essa perspectiva que a gente tem que manter em mente, principalmente nesses tempos sombrios que vivemos para a área da cultura né, no nosso país, com tantos acervos se perdendo. E se a gente, com o digital, pelo menos a gente consegue manter parte desse acervo vivo, mesmo que ele se perca é, né, fisicamente. A gente não quer que isso aconteça, mas pelo menos ter a informação é, guardada no ambiente digital nos ajuda a manter um pouco essa esperança né, de que as pessoas vão ter acesso a essa informação. Então é isso, gente. Obrigada. Espero não ter ultrapassado o meu tempo, falado demais, porque eu me empolgo. E depois eu deixo aqui disponível a apresentação para vocês, foi um prazer. Muito obrigada, professora Luciana Conrado, mais uma vez, né, tanto a professora Luciana quanto o professor José Hermes, sim assim pudermos chamar, são praticamente parceiros nossos aqui no movimento. É, eu vou compilar as perguntas para o final do nosso evento, eu passo a palavra agora para o professor José Hermes Martins Pereira, que falará sobre educação, pesquisa histórica e plataformas WIC, casando bem aí com a apresentação da professora Luciana. Então, muito obrigada mais uma vez, professor, e passo a palavra para você, por favor. Obrigado, Marília. Vamos lá ao ritual de fazer a apresentação. <risos> um... Só um minuto aqui. Espera Peraí. Eu preciso estar na apresentação, né, para compartilhar, não é isso? Não, só um minuto. Aqui, compartilhar. para cadê? Isso, essa toda... tela precisa estar uh, aberta, no é, caso. É, compartilhar toda a tela. Aí, deixa eu tentar de novo. Compartilhar. Tela inteira. Compartilhar. Aí, agora eu vou para o meu. Estão vendo a apresentação? Vemos sim, professor. Então, tá bom. Então, deixa eu botar aqui. Bom, gente, boa tarde a todos, assim, é um prazer muito grande é, estar nessa tarde conversando com vocês. É, eu não conheço né, as pessoas ainda, mas acho que, pelo visto, são pessoas bastante engajadas, interessadas aí com a questão da, das plataformas Wiki, né? E, é, na verdade, é um universo que eu estou começando a, a conhecer melhor agora, e estou muito empolgado, eu sempre digo né, que eu virei um fã, principalmente da Wikipédia e das plataformas Wiki, mas a minha entrada se deu um pouco pelo trabalho que eu estou é, realizando recentemente no Museu Paulista, né, no Museu do Ipiranga, é, em que fui convidado para trabalhar com as exposições que vão marcar a reabertura, e mais especificamente é, por conta de uma pesquisa que eu fiz no museu, lá pelos idos de 2001, e e um, desculpa, 2002, e isso me fez refletir um pouco também sobre como essa pesquisa se desenvolveu nos diferentes tempos né, em que eu participei dessa pesquisa. Então, vai ser uma apresentação de um, com um viés um pouco mais pessoal, né assim, também sou admirador do trabalho do, da Luciana, do Tainacan, é, mas a minha perspectiva é um pouco mais pessoal, tentando casar um pouco as questões que eu enfrentei e um pouco essa visão do historiador também, sabe? Essas mudanças ocorridas na pesquisa no tempo, e de como que a minha trajetória pessoal também me, me voltou o meu olhar para essas questões de como você trabalha com pesquisa usando o que está na internet, como você pode qualificar esse trabalho de pesquisa, de como você pode, inclusive, é potencializar isso mesmo, né, quer dizer, que é uma, uma realidade que, no começo dos anos 2000, era, era limitada, e ela foi se transformando, e hoje a gente tem tanto trabalhos fantásticos como esse da, da, do Tainacan, mas a gente ainda encontra algumas dificuldades, né, as instituições ainda encontram dificuldades para poderem prover esse acesso, essa informação, e, e o que está por trás disso aí, né, e também, claro, finalizando com a fala um pouco mais rápida sobre como que isso se pode se replicar num contexto de educação básica, né, porque a minha experiência maior é na, na no ensino superior, no trabalho, eu trabalho na universidade, né, eu sou funcionário da, da USP, e, e como que a gente poderia, de certa forma, replicar um pouco esse olhar para o ensino básico, tá? Então, é... Nessa minha introdução, coloco um pouco, nessa né, essa pesquisa em três tempos, né? então, lembrando lá, eu fiz um trabalho de iniciação científica no, no Museu Paulista, que era justamente para estudar um pouco a produção e o consumo de louças domésticas, né, o que, que é isso, quer dizer, a gente delimitou, né, aqueles produtos em faiança, em porcelana, que são aquelas louças que tanto são de uso cotidiano, como também ficam na, nas cristaleiras, lá nas casas das pessoas, tem toda uma memória, uma afetividade ligada a isso, e para o museu era importante, naquela época, conhecer um pouco mais a produção e consumo desses artigos, né? É, pensa, a gente está em 2002, a, né, a Wikipédia estava ali começando, a pesquisa na internet ainda era muito limitada, então, eu vou falar um pouquinho mais de como a gente trabalhava <risos> neste período. É, de 2005 a 2007, eu desenvolvi um mestrado né, na, na FAO, na, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em que eu estudei, foi um, um desdobramento desse meu trabalho sobre a, a produção das fábricas de louça, foi estudar os edifícios dessas fábricas de louça, mas uma perspectiva de, de se olhar para, o, para a arquitetura industrial, para as discussões do, do, do patrimônio arquitetônico industrial também, que era uma discussão, que eu não digo estava começando naquela época, mas pelo menos na FAO estava ali dando os seus passos mais significativos, né? A professora que me orientou, a professora Beatriz Kiel, é uma referência na área é, dessa, da, da, do patrimônio industrial, e eu achei interessante casar essa minha visão do, da produção de objetos, né, no caso das louças, para como era o funcionamento da fábrica, como seria a repercussão dessa dessa arquitetura, né, no, do, aliás, a repercussão do processo de produção na arquitetura industrial. Então, foi um trabalho também de pesquisa bem interessante e, e eu, novamente, eu tô aqui falando de Louça de novo, por quê, né? Porque em 2020 surgiu o, o convite do, do Museu Paulista para eu colaborar com eles nessa, nessas exposições, né, que vão marcar a reabertura do museu em setembro de 2022, e é a exposição que vai se chamar Comunicar Louças, né, que é a exposição que vai falar da comunicação do museu, e para isso eles fizeram um recorte a partir da relação, a relação de louças do museu, que não tem só essas louças nacionais que foram as que eu estudei, mas também uma coleção grande de louças importadas, estrangeiras, e de certa forma isso mudou, o olhar do museu para essas coleções mudou um pouco a partir da minha pesquisa, né, então, a gente comenta um pouco como, como que esse, essa mudança na curadoria, né, dos acervos, também ela se beneficia das pesquisas que são realizadas pela instituição. Né? E, e, e as imagens, eu cuidado de colocar para vocês aqui, imagens né, também do, do Wikimedia Commons, né, que são as imagens de uma das fábricas que eu pesquisei no mestrado, porcelana Mauá, este saleiro também, que é da coleção do Museu do Ipiranga, e esse bullying que eu não, não tirei do, do banco de dados, então, ele não está com a referência, tá? É, então, só retomando um pouco, né, esse, esse, esse meu recorte de pesquisa, quer dizer, era esse, né, da industrialização, do consumo, e tinha uma ausência muito grande, né, na, nesse período que eu estudei, de informações sobre o que a gente chama de indústria leve, o que, que é isso? Quando você vai pesquisar a industrialização de São Paulo, você encontra é muito farto falando lá sobre as indústrias de base, siderúrgicas, o período Vargas, é, só que essas indústrias aí de, de bens de consumo imediato, vamos dizer assim, a gente encontra pouca informação. A gente sabe que havia muitas indústrias de imóveis, de calçados, de louças e N artigos que eram é, consumidos pela maioria da população, é, indústrias menores e que não, não houve estudo significativo sobre essas indústrias, né? E como não tinha uma bibliografia é, consolidada sobre é, essas indústrias, a gente foi direto para a fonte impressa, né, justamente o que a gente chama é, das fontes primárias, né, que era justamente o quê? Almanacs, catálogos de exposições ou mesmo de indústrias, né, tinha esse tipo de publicação, revistas de época, né, eu trabalhei aí na primeira metade do século XX, né, 1900, 1950, anuários estatísticos, que tinham informações sobre os ramos industriais, histórias locais, né? porque essas fábricas que eu pesquisei, elas estavam localizadas principalmente na capital e no que a gente chama hoje de ABC Paulista, né, principalmente Mauá e São Caetano, e trabalho de campo, né? porque eu estava procurando exemplares dessas, dessas louças nacionais. Então, eu ia aos antiquários tentar localizar ali peças que tinham na marca as cidade de São Caetano, ou de São Paulo, ou de Mauá, e, então foi um trabalho bem interessante nessa linha, fábricas remanescentes que eu consegui visitar também, para conhecer esse processo de produção. Né? É, essas imagens que eu trago para vocês aqui, uma é da primeira fábrica de louças né, instalada em São Paulo, que é a fábrica de louças Santa Catarina, e guardem essa, essa, essa, essa informação aqui, de que a fonte é do Roberto Capri, essa imagem. E, e o outro é um anúncio de um, de um, de um, de um, né, do comércio de louças, o nome sugestivo, né, Casa Fim do Mundo, que era um anúncio é, justamente onde a gente ia buscar né, na imprensa essas informações sobre a, como é que era o consumo desses artigos. Né. Por que, que eu estou falando dessa foto? Porque essa foto está numa publicação que foi fornecido para o museu né, na época da pesquisa, a gente teve contato com a família do industrial que era dono dessa fábrica, o Romeo Ranzini, é, eles forneceram para o museu um xerox de um trecho de uma publicação que tinha uma matéria sobre da fábrica. Uma publicação muito bacana, muito bem detalhada, só que eles não sabiam qual era a referência dessa publicação. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu uso isso, essa minha pesquisa foi publicada em livro, eu usei no mestrado como impresso não identificado. Por quê? Porque eu não tinha essa informação, essa informação, e não tinha como chegar nessa informação, quando eu fiz a pesquisa, de qual que era essa é, publicação. Só que, né, mudando um pouquinho aqui, essa metodologia de pesquisa, quer dizer, era uma antes, né, porque em 2002, como é que a gente fazia pesquisa? A gente ia para a biblioteca, já tinha um catálogo eletrônico da biblioteca, mas era né, bem incipiente, mas já tinha. É, você levantava ali títulos a partir de palavras-chave, louça, cerâmica, indústria, São Paulo, São Caetano, e encontrava alguns resultados, ia para a biblioteca, folheava os livros, via nos índices aquilo que poderia se encaixar no seu trabalho, e... É, procurava outros materiais também que pudessem te interessar, né? Materiais, inclusive, citados nessas obras. Só que, né, eu esse dado aqui. É, em 2001, já havia verbetes em português, né, na Wikipédia. Em 2004, quer dizer, mais de 50% da Wikipédia já estava em outras línguas. É, só que, por exemplo, em 2001 ou em 2002, quando eu fiz a pesquisa, eu não usava a Wikipédia. No máximo, eu usava o Google também, estava bem ali no começo, para descobrir a partir de algum nome de que é, tivesse chegado na pesquisa de algum fabricante, de algum industrial, de alguma marca. E, ainda assim, as informações que vinham eram muito pequenas e, principalmente, né, informações que muitas vezes não tinham uma referência muito clara. Que hoje a gente sabe. que né, qual, qual é o forte da Wikipédia? Quando você vai para a Wikipédia e encontra uma informação lá, essa informação ela tem referência, você sabe exatamente de onde foi tirado a, aquela informação. Então, fica também aí para a nossa conversa, né? É, essa carência de estudo sobre a Louça nacional, novamente, quer dizer, por mais que eu fizesse pesquisas, a, a gente continuava tendo dificuldade de encontrar essas coisas, mas o que eu queria deixar muito forte para vocês aqui, eu comentei disso na minha apresentação da Editatona também, é que nessa época, a gente, hoje é possível a gente aferir a, o limite de algumas fontes né Claro que a gente nunca vai fazer uma pesquisa que a gente vai dar conta de todas as informações mas a gente poder conferir algumas informações hoje a partir de dados que estão na internet é, faz na nossa pesquisa uma pesquisa muito mais confiável vamos dizer assim né e aí eu coloquei esses dois casos aqui que foi de um pintor né que decorou esse vaso aqui que é do acervo do, do Museu Paulista que a época a gente fez uma entrevista com a, a Nora do, do fabricante e ela identificou essa essa peça como sendo de um pintor chamado Di Giorgio. Essa informação foi para pesquisa, foi para exposição, foi para o livro quando foi publicado. Só que anos depois eu tive a oportunidade de conhecer a neta desse artista, que é, é uma, uma psicóloga chamada Silvia de Ambroses. Né, e a gente se encontrou, e ela falou que conhecia o meu livro e gostaria de fazer essa correção e tudo mais. E agora a gente está em contato, né, eu com a Silvia, ela disse que, na verdade, o nome do avô era, era Silvio Giorgio de Ambroses, né, por isso o Giorgio aí, e ele assinava como Mastro Giorgio. Então, essa assinatura que está no fundo do vaso é né, de Giorgio, e agora fica muito óbvio olhando para a imagem <risos> e com essa informação ver que não era de Giorgio, era mastro de Giorgio. Né? É, por que, que eu estou colocando isso? Porque você vê, uma coisa muito particular de uma informação que me chegou é, a partir né, de uma familiar, e essa informação agora eu estou construindo com a, com a Silvia, a gente está levantando informações para a gente construir o é Um verbete na Wikipédia sobre o Silvio, a exposição, né, quando foi inaugurada, já vai estar com essa informação corrigida e o banco de dados também do museu vai ser corrigido com essa informação. Né? Esse é um caso em que as informações chegam, a gente consegue, de é, certa forma, né, melhorar essa informação, só que ela ainda precisa ficar disponível em outras fontes, né? porque se procurar nos meus trabalhos que estão online, não vai encontrar, e se procurar no meu livro impresso também, né, vai estar lá a informação errada. Então essa iniciativa da gente fazer o verbete é, E outra informação que me chega no final da pesquisa, quando eu tava, tinha entregado já o relatório para a FAPESP dessa pesquisa, que é de um livro, vou até mostrar ele para vocês aqui, que é esse livro aqui, Cerâmica no Brasil e no Mundo, é, que é desse autor Astrid Spilegg, e que me passou batido isso, imagina, um livro, ah, cerâmica no Brasil e no mundo, passou batido isso quando eu fiz o levantamento bibliográfico, e eu fui descobrir depois que esse Aristides Pileg foi um dos nomes mais importantes ali é, dos empresários do ramo das louças, em São Paulo, presidente né? é, é, é, é, é, é, é, é, do sindicato, dos, dos, dos fabricantes e tudo mais, e uma obra muito completa, que tinha assim, muitas das informações que eu tive que ralar muito para conseguir, estavam lá nesse livro. Novamente, quando você pesquisa Aristides Pileg, você não encontra praticamente nada, além da, da, de uma rua com o nome dele na Vila Prudente, né, que ele foi sócio de uma fábrica lá. Então, novamente, quer dizer, quando você vê esses dados, você fica com vontade de quê? De ir lá, sentar, escrever um verbete na Wikipédia, porque a gente sabe que hoje é uma fonte que você pode é, recorrer toda vez que tem uma informação ali, o meu primeiro canal de pesquisa normalmente agora é a Wikipédia, avançando aqui, né. Então, assim, o que, que mudou, né, nessa metodologia de pesquisa, né, com, com essa questão toda? Essas informações que eram muito difíceis da gente conseguir, hoje elas estão acessíveis, mas nem toda informação está acessível, né, então o que a gente consegue pela Wikipédia, pelos portais acadêmicos, né, muito pelas revistas eletrônicas, né, que hoje, muitas revistas que eram só impressas, foram digitalizadas e estão disponíveis hoje também para a gente aí nos portais. Os catálogos das bibliotecas, que hoje também estão muito mais completos. Projetos de digitalização de documentos, né, as próprias teses universitárias, que hoje estão disponíveis nos portais, né, é, livros e revistas, e isso é muito importante para quê? Não só para que você possa usar corretamente as referências, para ter acesso a essas informações, independentemente do local que você está, né? Como bem falou a Luciana, quer dizer, hoje o pesquisador do norte do Brasil, ele não precisa vir a São Paulo, de repente, para ter acesso a um documento, que está lá no, no Instituto de Estudos Brasileiros, por exemplo, que eles podem, mesmo que isso não esteja disponível online, você consegue digitalizar e mandar para o pesquisador por e-mail, por drive, o que que seja, né? E por que que essa revista do patrimônio está aqui, né? Eu não falei lá atrás que, que aquela a imagem da fábrica foi tirada de uma publicação, que eu passei anos sem saber de onde vinha aquela, aquela, aquele trecho, né? Vol, voltando novamente à pesquisa, quer dizer, fui atrás de novo, de descobri o que tinha na internet sobre as fábricas de louça, sobre os fabricantes, as marcas e tudo mais... E a indústria de louças, ela tem, na verdade, a mesma matéria-prima que os azulejos e que as louças sanitárias, né? Isso eu já sabia de muito, mas resolvi, então, pesquisar também sobre azulejos. E quando eu pesquisei sobre azulejos, me veio um artigo que está nessa revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né? É, número 20, uma revista de 1984 em que o professor, né, o arquiteto, Carlos Lemos, que é uma referência em estudos de história da arquitetura, falava justamente da, da, dos azulejos, é, de painéis de azulejos, e ele cita a fábrica de Santa Catarina, né, que foi uma das principais lá do, do meu trabalho, é, e cita essa publicação com a referência correta, que é o, o Roberto Capri, né, que foi um, um, uma obra feita pela, pela ocasião da participação do Estado de São Paulo, na exposição do, do Centenário da Independência, em 1922. Então, quer dizer, essa referência eu não coloquei lá na apresentação, mas eu vou colocar antes de mandar para a Marília, para que vocês tenham também. Então, quer dizer, eu passei anos, assim, não descobri, perguntava para várias pessoas e não conseguia descobrir a origem daquela informação. De repente, uma pesquisa que eu fiz agora, recentemente, me vem essa informação e eu consigo dar o devido crédito àquela imagem, né? Inclusive, a é, imagens é, dessa publicação também, ligadas à fábrica Santa Catarina também, no, no Wikimedia Commons, então, é sempre importante a gente lembrar como que essas ferramentas, né, da, da, das plataformas Wiki, elas acabam condensando essas informações para a gente, e viram uma referência também para quem está fazendo pesquisa. Uh, mas, voltando, né, se a gente está falando, então, desse potencial de, de pesquisa, né, que se abre com as plataformas digitais, como é que agora a gente tem acesso a informações que a gente não tinha antes, é, como você pode cruzar dados mais facilmente é, e descobrir coisas que, né, passaram ali batidas, quer dizer, resolve tudo? Não resolve, né, como a Luciana colocou também, é, tem toda essa dificuldade que as instituições têm de lidar com tecnologia da informação, de é, organizar seus acervos para também poderem colocar os seus acervos disponíveis online esse trabalho de bastidor da informação né que assim muito rapidamente também não vou entrar em dados técnicos mas a questão de metadados né quer dizer não, não basta você ter a informação não basta você ter a fotografia você tem que ter todo ali um trabalho né os metadados para que aquelas informações te permitam fazer buscas e pesquisas, né, e, e te dar resultados ali confiáveis é, sobre aquele objeto digital. Eu já vou falar um pouco a linguagem da Tainacan, né, porque dentro da, dos bancos de dados dos acervos, as informações estão organizadas, mas na hora que você vai passar isso para uma plataforma digital, você tem que ter todo um trabalho ali, que é o trabalho até tomei a liberdade de colocar aqui também, que é feito pela, pela Wikidata também, né, de estruturação da informação desses dados. É, então, você vê que, assim, é, é um, toda uma robustez que tem por trás desse trabalho, que faz com que nós possamos fazer uma pesquisa hoje de uma forma muito mais, não digo mais fácil, mas de uma forma mais potente, vamos dizer assim, né. E... Pensando, voltando um pouco agora, né, para o lado da, da, tanto da pesquisa acadêmica quanto de uma pesquisa que você peça para um aluno do ensino básico, né, você tem que fazer as perguntas certas, porque cada vez que você está é, pensando em um assunto ali que você precisa fazer, então, se eu digito louça, me aparece um monte de anúncio, me aparece um monte de propaganda de, de, da camicado, né, de, de lojas de departamentos que querem me vender as coisas, então, como é que eu tenho que fazer essa entrada para ser um resultado que tenha a ver com a minha pesquisa que é em história, né, que tenha a ver com a minha pesquisa que é em indústria, é, ou com alguns personagens, por exemplo, que é, no caso do Romeu Ranzini, né, que virou nome de rua, mas ele, além de ser nome de rua, tem um verbete sobre ele na Wikipédia, porque ele foi realmente um industrial que marcou ali o, o, o, o, o ramo das louças assim como um outro industrial chamado José Zap que também foi muito importante que também ganhou um verbete né mas a, antes do verbete para vocês terem uma ideia as informações que eu tinha sobre o Zap eram do Arquivo Municipal de São Paulo que tem um, um setor lá que cuida é da, da legislação que dá nome aos logradouros públicos e todo logradouro para receber o nome de alguma pessoa tem uma pesquisa sobre essa pessoa foi lá que eu encontrei o nome de José Zap, né, assim, e aí cruzei com outras informações sobre a indústria que eu tinha, e, e hoje não, hoje você tem o verbete, se eu tivesse o verbete, eu não teria ido ao arquivo, mas eu tô falando tudo isso por quê? Por quê? Por mais que você tenha essas informações organizadas, os arquivos, as bibliotecas, continuam imprescindíveis, né? Porque são eles a fonte dessas informações. É a partir do trabalho com essas instituições de guarda, né, dos acervos físicos, você consegue disponibilizar essas informações depois em meio digital, né, e claro, né, assim como a Luciana, a gente tem que sempre relembrar é, é, o momento que a gente está vivendo, e por isso eu coloquei aqui essa foto do incêndio do, do depósito da Cinemateca, que é um caso em que, assim, uh, mesmo você tendo digital, é imprescindível você defender a guarda desses objetos físicos, né, porque o digital, ainda é um, uma, tem uma robustez ali para você conseguir prover, né, o acesso a esses, é, esses documentos digitais, que o, enquanto você tiver o físico também, o físico está lá preservado, você tem essa garantia. E nem, e nem tudo você vai conseguir também colocar numa rede digital, então, é sempre importante a gente lembrar de preservar o, o, os originais físicos, né. E aí, só para finalizar realmente, né, é como a Marília tinha me é, explicado, né, que é, essas oficinas, é, o ideal é que a gente sempre dialogue né, com esse trabalho do, de educadores é, em diferentes níveis e de como é que a gente pode colaborar para que é, o uso das plataformas seja potencializado, seja cada vez mais é, difundido ali por educadores, que se crie realmente é, essa, como é que eu vou dizer, quase como uma nova cultura cura educacional, né, essa, essa curadoria, adorei, quando a Luciana falou, essa curadoria educacional, porque partindo dessa questão é, meio temporal que eu tentei colocar, né, que é um pouco o que era, né, a pesquisa e o que é hoje e o que está por trás, né, eu não posso deixar de falar aqui que a gente está vivendo também um momento de transformação na educação, porque, não só por conta da pandemia, mas é, todo um contexto de sala de aula vai ter que ser revisto a partir dessa dessa realidade que a gente está vivendo. Eu tenho dois filhos, eu acompanhei, eu os acompanhei ao longo do ano passado e no começo desse ano, esse ensino é, remoto, esse ensino híbrido, que é um pouco digital, um pouco, um pouco é presencial e eu vi um pouco essa dificuldade, que assim, se tem a ideia de que você vai passar Aquele modelo de sala de aula, todo mundo sentadinho atrás do outro, para uma tela. E a gente sabe que isso não vai funcionar. Por outro lado, também, não dá para jogar tudo para a plataforma digital, porque isso também não vai resolver. Você tem que saber trabalhar um pouco isso, né? Então, quer dizer, voltando, que a internet é essa primeira entrada de pesquisa, né? você Hoje, tudo que você pesquisa, quando meu filho chega com a tarefa, pesquise na internet tal coisa. Agora, você pode digitar lá o nome, ele te dá N resultados, que não necessariamente, é o objetivo da tarefa que o professor passou, né? Então, fica é, novamente essa orientação de que, assim, a gente precisa parar e olhar e orientar a pesquisa dos estudantes, né? Quer dizer, por quê? Porque não falta informação. O que a gente precisa hoje é aprender a trabalhar com essas ferramentas e lidar com elas da melhor forma possível para que você chegue a um objetivo Educativo, né? E por isso também é importante entender como funcionam os mecanismos de busca, né? De novo, tô falando lá daquela estruturação da informação que tá por trás de todo o dado que a gente encontra na internet. Uns mais bem trabalhados, e acho que esse é o esforço de quem trabalha nas instituições culturais e quer. É, passar uma informação qualificada para as pessoas, o, enforço, o esforço das plataformas Wiki, né, de sempre ter ali uma aferição do conteúdo, a busca das referências e tudo mais, então, quanto mais a gente puder apontar os alunos para essas pesquisas em locais confiáveis, né, nas, nos portais acadêmicos, nas revistas eletrônicas, é, no, no, nas instituições culturais, isso é muito importante, e entender um pouco isso, né, que, que palavra-chave que você vai usar, você vai trabalhar com algo que vai te dar um anúncio, vai chegar num anúncio para você, porque tudo chega anúncio, né? A gente precisa se preocupar sempre em fazer com que vai chegar anúncio, tudo bem, mas também vai chegar um resultado que vai te apontar para um resultado mais interessante para a sua pesquisa. Né? A importância das referências é, confiáveis, quer dizer, então, quanto mais você chega, você tem um artigo de uma revista científica que você usou na sua pesquisa, você precisa compartilhar isso, você precisa compartilhar o link, de uma forma que as pessoas acessem aquilo, né, porque é o meu caso também, eu descobri essa informação sobre a, aquela publicação numa revista do Ifan lá atrás, porque isso foi citado pelo trabalho de um outro pesquisador lá do Museu de Arqueologia da USP, que é o Rafael Souza Abreu, que também estudou a fábrica Santa Catarina, e ele chegou nessa informação. E ele chegou, e na dissertação dele já tinha essa referência. Olha só, quer dizer, novamente a gente está cruzando informações, né? É, e formatar essa, essa criação de verbetes, eu, eu tô, tô um pouco maravilhado com isso, tá, gente? Eu, vocês vão ver que eu falei diversas vezes sobre isso, mas é porque eu tô bastante maravilhado, porque... O que, que acontece? A partir do momento que você tem lá um, um, uma pesquisa, que é bastante específica, mas que envolve, como no meu caso, envolve histórias de, de fábricas, de familiares desses donos das fábricas, de familiares dos operários dessas fábricas, né? pessoas que consumiram esses objetos e que, com, quando vêem esses objetos, eles têm uma memória ali afetiva que vem, a gente percebeu muito isso numa exposição que foi feita a partir do, do da minha pesquisa é, em 2003, no museu, então você vê que, assim, que para muitas pessoas é importante saber que o tio ou, ou o sobrinho, ou quem que for, trabalhou naquela fábrica e o nome dele está lá, porque ele foi um técnico importante para aquela para aquele ramo industrial. E aí ver que aquilo está numa exposição no Museu de Ipiranga, deixa as pessoas também muito... se sentem valorizadas, né? Então, hoje você pensa que se você tem esses nomes ali num no verbete, você já consegue localizar, que é o que a gente quer fazer para o pintor, né, para o Silvio de Ambroses, e também, sempre que surgir a necessidade, eu pretendo contribuir nessa linha. né? E, claro, para não deixar de falar nisso, é, e já finalizando aqui, quer dizer, com tudo isso que a gente está falando, informação confiável, estruturação da informação, a pesquisa criteriosa, né, que hoje a pesquisa passa pela internet, não tem como, a gente conhecendo melhor isso, a gente também pode combater as fake news, né, e aí, falando no, no, no âmbito da educação básica, é muito importante que a gente insista nisso, trabalhe, converse muito com os professores, eu converso muito com os professores da, dos meus filhos, para a gente estar tá sempre é, é, privilegiando uma pesquisa que dê resultados confiáveis, né, e, porque não só na, no âmbito escolar, mas no âmbito da cidadania, isso é muito importante, tá, gente? É, é o que eu tinha para dizer, espero não ter sido uma fala muito caótica, mas eu estou aí para a gente conversar a partir de agora, tá bom? Muito obrigado. Opa, meu contato aqui para quem quiser, eu coloco no chat também. Obrigado. Muito obrigada, professor mais uma vez, né, juntos em um evento aqui do Wikimovimento Brasil, sempre um prazer contar com a sua participação, assim como com a participação da professora Luciana também. É, aqui é, surgiu uma boa e interessante discussão no chat sobre confiabilidade na, na, da Wikipédia, né, e... é... Eu não, não sei, enquanto Wikimedista né, e profissional da área, eu não sei nem se a pergunta se aplica, porque a Wikipédia, pessoal, ela se propõe a ser um, uma fonte terciária de informação, e o que é uma fonte terciária? Uma fonte terciária, ela compila... As fontes de informação, uh, as fontes de informação primárias, que são as fontes de informação ditas inéditas, de onde a informação partiu, em primeiro, em primeiro lugar, é, ou até mesmo secundárias, né, que são as análises, são os pareceres dos especialistas sobre essa informação. Então, como escreveram aqui, talvez uh, seja mais conveniente a gente questionar é, aquilo que está lá compilado na Wikipédia, na parte referências, não o verbete em si. É, tem um estudo, eu gosto muito de mencioná-lo, acho ele muito interessante, ainda que polêmico, foi um estudo publicado, se eu não me engano, não lembro se foi na Nature, vou lembrar daqui a pouco, mas em um grande periódico científico que comparou a qualidade da informação uh, da Wikipédia com a qualidade da informação da enciclopédia britânica. E em termos de falta de acurácia, nesse estudo tem todos os critérios né, estabelecidos pelos pesquisadores, mas em linhas gerais, em termos de acurácia, elas ficaram próximas. A, a, a Wikipédia teria registrado quatro em precisões e a enciclopédia britânica três, mas... É, né, suscitando a reflexão sobre a questão da confiabilidade né, A Wikipédia é uma plataforma viva Entre aspas né, Uma plataforma colaborativa Aberta em constante edição Então, qual não seria o tempo de correção Digamos assim, né, de uma imprecisão na Wikipédia E na enciclopédia britânica então, há uma série de questões uh, para a Wikipédia, para a Enciclopédia Britânica a serem investigadas nessa discussão, mas acho que é um exemplo interessante aqui. Um jeito conveniente de olharmos para a Wikipédia é... não é questionarmos assim o que é tal assunto mas sim, o que se fala sobre tal assunto? Por exemplo, o que se fala sobre a louça paulista na Wikipédia? Quem fala, né? O que se fala sobre o Tainakan na Wikipédia? Quem está falando? Quais são as fontes? Eu tenho algo a contribuir? Se sim, né, de da, da onde que eu, aonde que eu vou buscar isso? Qual é o meu qual é o meu amparo, né? E é por isso que, como eu falei no começo, né, quando eu é, indiquei aquele artigo científico, uma, uma das coisas que chamam a atenção dos professores ao redor do mundo ao utilizarem a Wikipédia como ferramenta pedagógica é justamente é, desenvolver esse senso crítico dos alunos, porque como o Felipe escreveu aqui no chat, é, hoje a gente vive num mundo de muita informação e talvez pouca comunicação, digamos assim. Então, é, é preciso que a gente tenha condições de discernir uma fonte confiável de uma fonte não tão confiável assim. Então, fazendo gancho com a educação, uh, este é o panorama aí da... quando a gente fala de confiabilidade na Wikipédia, Espero ter respondido ou contribuído aí com, com o debate de vocês, tá bom? É, a, gente teve, a gente teve algumas perguntas aqui no chat que acabaram sendo respondidas, mas eu vou retomar os temas caso alguém não tenha, não tenha acompanhado o bate-papo. É, a Pri falou o seguinte, muito interessante essa apresentação, no caso da na professora Luciana, né? Como é feita a transmissão dos dados do Tainacan para o Wikipédia? Tem autorização? Precisa? Uh, envolve os alunos da Federal? É, o Célio começou a responder, a Pri, né, falando uh, das licenças, que os dados precisam ser publicados no caso, né? Numa licença livre e compatível. Mas caso a professora Luciana tenha alguma coisa a comentar, passo a palavra. É, acho que, na verdade, vocês que são mais capacitados para falar disso mesmo. Porque eu mesma, é, o meu trabalho é montar as coleções no Tainacan, mas eu mesma nunca fiz essa transmissão para as wikis, né? Vocês que são os especialistas no assunto. Sim, inclusive o Célio falou uh, do Wikidata, né? Uh, há este paralelo entre o Tainacan e o Wikidata, é, que são é, as informações estruturadas, né? Então, na hora de fazer a ponte entre uma e outra, é, é como se os sistemas dialogassem melhor, porque. Estão, estão organizados de maneira semelhante. Sim, acho que isso é um, um dos, uma das grandes vantagens né, no Tenacan, porque, enfim, eu não entrei muito nesse aspecto, mas ali quando eu falei dessa criação do objeto digital né, empacotado nessa URL, é um pouco essa ideia da informação estruturada né, que a gente trabalha como princípio do Tenacan. É, e o Tenacan também permite mapeamento para padrões, né, como o da Bincore, enfim, todos esses padrões internacionais. Então, isso facilita demais né, essa transmissão de informações nesse ambiente web. Inclusive, a gente fala muito de Wikipédia, né, porque é, entre aspas, a menina dos ônibus né, entre as plataformas Wikimedia, a mais famosa, pelo menos, é a Wikipédia. Mas é, para quem está chegando agora neste universo inc, né? a, a Wikidata está em plena ascensão. Assim como a Wikipédia é um repositório de vermelhos enciclopédicos, o Wikimedia Commons é um repositório de imagens e outras mídias, o Wikidata, como o próprio nome diz, é um repositório de dados, é um banco de dados, né, compartilhado sob uma licença livre também. E bibliotecas, é, mas também acervos, uh, museus, entre outras instituições culturais e educacionais ao redor do mundo, têm migrado né, é, os, o, o seu a sua estruturação de dados, por assim dizer, para o Wikidata, em função de algumas potencialidades da ferramenta. É, a principal delas é ser gratuita, aberta, né, ter uma série de declarações, uh, por meio das quais é possível modelar a informação, né, não só pelo gênero, a data, o autor, mas é possível fazer uma detalhada uma detalhada descrição do objeto ali. Então, esse é o cenário do Wikidata, sem contar que as informações é, dos projetos Wiki, de maneira geral, incluindo o Wikidata, fomentam uma, uma série de outros uh, dispositivos tecnológicos, então é muito importante que essa informação esteja, de fato, estruturada porque com a internet das coisas, o dia a dia cada vez mais mediatizado, digamos assim, né, inclusive dos alunos que têm acesso, né, a uma infraestrutura básica de internet, é, a informação estruturada permite o funcionamento dessas novas tecnologias, inclusive de inteligência artificial, que a gente vê aí emergir. É, o professor Guilherme também fez um comentário aqui já respondido, né, pela professora Luciana, mas só para atualizar todos, uh, sobre a questão da organização de acervos digitais, antes deles entrarem na internet para que eles possam ser publicados no, no Tainacan, e ele diz que este é um desafio grande tão grande quanto a disponibilização online, talvez. E é, qual o papel, né, do Tainacan uh, do da perspectiva offline? A professora falou um pouco da API, né, e da de novo da importação e importação de dados via tabela CSV. Mas se ela quiser complementar ou falar mais alguma coisa também? Acho que é só comentar que o Tenacan tem sido utilizado pelas instituições culturais, não só para disponibilizar de forma organizada os acervos na internet, mas também para fazer a gestão desse acervo internamente na instituição. Então, tem funcionado para controle do acervo, controle do estado de conservação, empréstimo... Todos esses processos é, museais que acontecem, né, e nas bibliotecas também, algumas bibliotecas têm começado a usar, e a gente vê que, para a realidade das instituições culturais nacionais, ele dá muito conta dos processos básicos de gestão também. E isso tem sido interessante. É, essa questão da migração das informações, eu acho que o principal diferencial do, do Tainacan em relação... Ou outras tecnologias mais antigas, é que ele tem essas APIs que permitem importação e exportação de dados de forma facilitada. É, não me tem muitos detalhes sobre isso, porque né, tem aí toda uma coisa técnica que não me pertence, mas eu sei que é possível fazer essas migrações de forma facilitada. Além da migração via ela CSV, né, que seria uma tabela de Excel, que daí, enfim, é isso, se você tem os seus dados numa tabela, você consegue fazer essa migração também de forma facilitada. Ótimo, obrigada. E em termos é, bem gerais, há pessoas muito mais capacitadas, imagino que aqui na nossa rede também de educação, é, mas uma API, né, ela é, ela é um conju é, é conjunto de códigos que vai gerar a interface de uma página na internet, por exemplo, de um software. Então, o que nós vemos aqui é colorido, em anial, tamanho 12, vai, é, a pesquisadora, né, espaçamento e meio, todas essas características é como se elas fossem redigidas de uma maneira que a máquina entendesse. O que é, entenda, desculpe, o que deve ser feito e mostre é, para a gente uma versão legível a nós humanos do conteúdo. Então, tem a linguagem das máquinas, a linguagem dos humanos, a API trabalha no nível da linguagem das máquinas. Então, em linhas muito gerais, é isso, para <risos> é quem está também ingressando aqui na, na discussão. E o professor Hermes, o Rafael, ele pede para que você fale um pouco mais da relação dos seus projetos com o Wikidata. É, na verdade, eu citei é, a Wikidata, né, Marília, porque a gente está conversando até sobre um outro projeto, mas, assim, é, na, nessa minha experiência aí também com acervos e instituições culturais, eu tive uma experiência de gerenciar a sessão de digitalização do Instituto dos Brasileiros, da, da USP, né, o IEB. E olha só, eu, eu vou contar essa historinha, porque ela vai fazer sentido com essa questão do, dos dados. É, eu cheguei lá, eu vi que eles tinham um projeto desde 2004 de digitalização, um projeto que foi pioneiro, tá? É, e eles tinham um lote lá de 2.817 CDs, eu guardei esse número na cabeça, tá? CDs e DVDs com imagens, imagens e mais imagens, imagens, né? Que não serviam para nada. Por quê? Porque cada vez que alguém precisava de uma foto lá, de, de um, alguma coisa do acervo do Mário de Andrade, que está lá no IEB, né? você precisava olhar numa tabela Excel e descobrir ali o nome que a pessoa tinha dado para aquela imagem, para aquele CD e tal. Bom, enfim, a partir disso eu comecei a conversar com um analista de sistemas que, que trabalhava lá e comecei a tentar entender um pouco que ele foi me explicar essa questão, do que, o que é um banco de dados, né, em que medida o banco de dados tem que estar associado com o seu acervo físico, porque não adianta nada você ter um banco de dados para acervo físico e um banco de dados para acervo digital, não se cria ali o objeto digital que a, que a Luciana falou, quer dizer, então a partir dessas, dessas relações entre o acervo físico e o acervo digital, né, eu comecei a entender um pouquinho essa coisa dos bancos de dados, do que, que eu estou falando isso, porque... O, o trabalho do Wikidata é justamente esse, quer dizer, é o gerenciamento dos dados que você tem, a, a, é, me corrija, Marília, se eu estiver falando bobagem, é, a partir de um determinado objeto digital, você tem os metadados ali associados a eles, que são a descrição, a autoria, é, a, a questão da época que aquilo foi, né, o tempo em que aquilo foi produzido e tudo mais, e até hoje você pode ter, por exemplo, inclusive, que câmera que foi usada para fazer determinada fotografia e por aí vai. Agora, isso tudo está num banco de dados, quer dizer, que você precisa de um banco de dados para estruturar as informações que você vai disponibilizar. Né? E a Wikidata é essa experiência também com, com um banco de dados e que muitas instituições fazem isso localmente. Ou fazem isso numa máquina que é um servidor local que está lá, que tem o seu banco de dados ligado a um software que é proprietário ou que é um software livre, né? É, você tem, por exemplo, o caso do IEB, ele tinha na época um software que foi desenvolvido para casa. Então, foi todo o um esforço de programação tudo mais para você ter ali um banco de dados estruturado que permitisse você depois disponibilizar um catálogo online. E só que essas fotos não estavam no catálogo online. Existia o banco, existia todo um esforço de programação só que existiam CDs e existiu o banco de dados, né? Então, eu usei esse exemplo do, do, do Wikidata, contei essa historinha, para a gente falar justamente disso. Quer dizer, para você ter informação disponível, você tem que ter o trabalho de bastidor com essa informação, né? E aí, sim, você tem que ter um banco de dados que, que se comunique com esse software que vai disponibilizar essas informações né e o Wikidata tá trabalhando nessa linha de ter dados livres e tudo mais mas ainda isso é muito feito em instituições é feito localmente em instituições tá E tanto é que tem algumas instituições que só tem essas informações disponíveis no que a gente chama de intranet né se você for lá localmente você vai conseguir acessar as informações sobre um determinado acervo né e a lógica hoje é totalmente outra, né, de você ter esses dados abertos aí para que as pessoas possam acessar. Espero ter respondido. Ai, muito bem, claro, é isso mesmo, e eu acrescento aqui o, o, o que a professora Luciana também mencionou na apresentação dela, da dificuldade de de recursos atualmente, né, não só na área da cultura, mas na área de educação, na área de ciência e tecnologia no país, é, conversávamos até poucos minutos antes, né, da do nosso evento sobre a questão envolvendo a, o currículo lá, antes do CNPq e tudo mais, e sendo uma plataforma, Wikidata, assim como a Wikipédia, a Wikimedia Commons, aberta, colaborativa e, sobretudo, gratuita, né? Cabe a nós aqui um, nos nos autoempoderarmos, digamos assim, utilizando uma palavra da moda, nós nos autocapacitarmos, trocarmos experiências, trocarmos conhecimento, para que as pessoas é, não só utilizem, mas antes disso, tenham conhecimento. Porque para algumas pessoas, é, o Wikidata não é conhecido, então já aconteceu de eu me reunir com acervos, instituições que, quando eu falei, levaremos os dados para o Wikidata, é, pediram para que eu mostrasse como é, como funciona, e é um, é como eu falei, né? Um, é um baita sistema aberto, livre, em constante melhoria, justamente por ser então aqui aqui eu ressalto a importância desses nossos encontros e falando em encontro a Érica que é a nossa gerente de comunicação ela convida todos uh, que queiram saber um pouco mais do que data né para uma sequência de eventos em setembro de, no, nos dias 14 21 e 28 com convidados do Brasil, e também da Argentina, México e Uruguai, este, esta série né, de eventos, ela antecede o Wikidatacom, que será uma grande conferência que acontecerá no final aí, de outubro, uma parceria entre o Wikimovimento Brasil e o Wikimedia, o Wikimedia Deutschland. Então, para quem quiser saber um pouco mais é, aqui está uma sugestão, e para quem quiser saber um pouco mais como operacionalizar o Wikidata, que, de fato, demanda um conhecimento, né, é, pelo menos básico, dessa questão de o que, o que é uma API, o que é um banco de dados, o que é uma modelagem, é, para quem quiser se aprofundar nisso, a gente tem... É, os encontros do Wiki também disponíveis aí uh, na Wiki todas as gravações uh, com, com o Ever, o nosso gerente de produtos e recursos, e os seus respectivos convidados. Bom, pessoal, é, dados os recados também, alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Se não, só em setembro. <risos> Bom, acho que encerramos é, por aqui. Agradeço mais uma vez uh, a participação da professora Luciana e do professor José Hermes. Uh, tenho certeza que esta é mais uma de muitas uh, parcerias que virão aqui entre vocês e nós do IC Movimento Brasil, foi uma excelente mesa, que casou os temas e trouxe muita informação, deu para ver aqui pelo no chat, nova para o pessoal. Então, agradeço do fundo do meu coração e em nome de todos os membros aqui da minha equipe também. O prazer foi nosso, né, José Hermes? Com certeza, Luciana, deu super certo, e nós dois meio que ligados ali no Museu de Ipiranga, né? Total. Eles falam com muito orgulho desse trabalho, o Tainacan, o Wikimovimento Brasil, está sendo uma confluência muito boa ali, e que certamente vai ser muito boa para os usuários, né? Com certeza, com certeza. Né? Exatamente. Bom, é, muito obrigada de novo a todo mundo que esteve online, que se predispôs a participar. É, tivemos uma presença, um quórum muito bom para a média deste ano. Então, é, parabéns, porque isso é mérito também do trabalho desenvolvido pelo José Hermes e pela Luciana. Então, deixo aqui é, toda a minha admiração pelo trabalho desenvolvido por vocês no Tainacan, por toda a iniciativa de levar conhecimento histórico aí uh, da, da parte do José Hermes para a Wiki, como, como você mesmo falou, né, professor, quem tem a ganhar são os usuários, então mais uma vez, o meu muito obrigada, a minha admiração e as portas estão abertas, tá, pessoal? Jóia. Obrigado, Marília, obrigado a todos pela presença e Ficamos à disposição para mais conversas, mais bate-papos. Com certeza. Com certeza. <risos> Estamos Nossa, sincronizadas. Pessoal, <risos> Tchau, pessoal. Boa Tchau, tarde. Gente. Boa tarde ah. a todos.